Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, emagrecer é muito bom. mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber. É por isso que emagrecer é muito bom. Saiba que emagrecer sempre foi uma boa maneira de se perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente. Mas o que você precisa é de, é de um treinamento, de acesso à internet, de videoaulas que você acessa, que te ensine passo a passo a como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e correta. Saiba que emagrecer é muito bom e logo logo eu vou te mostrar um blog e nesse blog... Tem treinamento que passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta.